Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o Kineia Security, que negocia na Bolsa de Valores, na B3, sobre o código KNSC11. É um fundo imobiliário que busca gerar rendimentos e ganho de capital aos seus investidores através de investimentos em CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, e cotas de outros FIIs. A, a Kinéia é a segunda maior gestora de mercado de fundos de investimento imobiliário, com mais de 14 bilhões sob gestão. O patrimônio líquido do KNSC é de mais de 600 milhões, a quantidade cotista é superior a 29 mil investidores e o volume de negociação diária ultrapassa os 60 milhões, com isso podemos dizer que o fundo possui uma boa liquidez. A taxa de administração do fundo é de 1,20% ao ano e no regulamento do fundo não, não prevê cobrança de taxa de performance, podemos dizer que o custo é baixo para o cotista. A rentabilidade se mostrou superior ao IFIX, conforme se vê no gráfico abaixo. O Kines Security, comparando com o IFIX, né, que é o índice composto por fundos de investimento imobiliário negociado na B3. No último um ano, o KNSC conseguiu uma rentabilidade de 0,89%, enquanto o índice IFIX teve uma rentabilidade negativa de 2,58%. Nos últimos cinco anos, o KNSC está com uma rentabilidade negativa, infelizmente, de 0,71, e o FIX com uma rentabilidade bem mais acentuada, de menos 2,32%. O portfólio do KNSC, pessoal, ele é dividido em, em três segmentos, é, sendo 5,81% do patrimônio líquido do fundo, que representa mais ou menos aí 35 milhões, está investido no varejo e em laje corporativa, sendo que 28% dos 35%, dos 35 milhões estão aplicados no varejo e 71% dos 35 milhões estão aplicados aí na laje corporativa. E o restante está aplicado em CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Logo, podemos concluir que o fundo possui 92,7% do seu patrimônio líquido aplicado em 28 operações de CRI, 1,6% está em caixa para fazer novas compras, novas aquisições, enquanto os outros 5,81% do PL estão investidos em cotas de dois FIIs, que é o ERCR11, que é o varejo, e o tcr 11 que é o laje corporativo, conforme mostrado aqui no gráfico em forma de pizza, varejo e laje corporativo. O fundo está investido 87,3% indexado ao IPCA, 11,1% pelo CDI e 1,7% na SELIC. O KNSC pertence também ao índice e fix com uma participação de 0,77%. No gráfico aqui abaixo eu vou mostrar agora os rendimentos pagos pelo KNSC. No último mês agora, julho de 2021, o rendimento pago foi de R$1,00 por cota sendo que de janeiro de 2021 a julho de 2021, nos últimos 7 meses, o fundo aí vem mantendo o pagamento constante na casa aí de 0,90 a R$ 1,00 por cota. E para finalizar aqui, os rendimentos pagos nos últimos 12 meses foi de R$ 8,51 por cota e no ano de 2021, de janeiro a julho, já pagou aí R$ 7,15. Eu acredito que até dezembro aí vai ultrapassar esses R$8,51, que foi pago nos últimos 12 meses. Bem legal para os seus cotistas, para os seus investidores. Aqui eu mostro aqui no gráfico o histórico de rendimentos pagos, né? de dezembro de 2020 ao mês 8 de 2021, com o valor da cotação, base, o de yield calculado e os rendimentos pagos por cota. Aqui é a cotação de fechamento né? do último pregão, ele fechou a R$ 97,90, a mínima que esse fundo bateu nos últimas 52 semanas foi de R$ 90,10 e a máxima R$ reais acredito que o fundo está dando uma boa oportunidade de compra, apesar que o mercado de renda variável oscila bastante, né, a gente nunca sabe qual vai ser, o, o quanto vai oscilar para cima ou para baixo, apesar de uma crise aí, é, que a gente está vivendo num país e no mundo, né, Pandemia, crise política, crise econômica, desemprego, novas eleições vindo à frente. Mas eu acredito que renda variável é para sempre. Então eu tenho comprado, é um fundo que eu estudo, eu gosto, está na minha carteira. E todo mês eu, eu compro esse, esse fundo, porque o meu foco aqui não é especular, e sim gerar renda passiva, né? ter uma boa aposentadoria daqui a 20, 30 anos. Beleza, pessoal? Abraço aí, fica com Deus. Bons investimentos. Abraço, fui!